Você precisa entender que o coaching não é uma punição que a empresa dá para você enquanto profissional, pelo contrário, quando a empresa investe em coaching, ela está investindo em você, ela está investindo no seu crescimento profissional, porque ela está entendendo que você tem grandes possibilidades de vir assumir cargos de liderança dentro da empresa ou ser envolvido em projetos de grande visibilidade dentro da organização é o oposto de punição, ou seja, é um reconhecimento pelo seu trabalho,